Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! A partir de hoje Todos os sábados do mês de março terão vlogs da minha viagem pra Dinamarca. Vai ser incrível! A gente dividiu essa viagem em vários vlogs pra poder ficar mais dinâmico e mais gostoso de assistir. Então os próximos sábados do mês de março todos serão do vlog da Dinamarca. Vai ser muito divertido, eu espero que vocês gostem. Então hoje é o primeiro vlog, e aí todo sábado vai ter vlog. Se você é novo por aqui, inscreve no canal, já deixa seu like. Inscreva-se, né? Não vamos falar o, o português errado. Inscreva-se no canal. deixa o seu like. E até o próximo vídeo. <risos> Tô brincando. Assiste aí, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Dinamarca, deixe nos comentários ou me procure lá no Instagram. Arroba Maria Quer Viajar. Eu espero que vocês gostem. Um beijo tchau! Tchau não! Vai pro vídeo! Uhul! Paxi <risos> na Marca! Agora <risos> <Olha> mesmo! <risos> Gente, olha que legal! O Dublin Bike deles aqui é eletrônico! Agora no meu piano oh. comer massa e eu tô morrendo de fome e é lindo aqui Oi A gente tá aqui no Orsted Park Eu não sei bem como pronuncia Eu comprei essa faixa porque eu tava começando a ficar com dor de ouvido É uma faixa de corrida, não é mais bonita Mas tá bom Vou mostrar pra vocês agora um pouco do parque Tem um monumento aqui ó, bem legal e tá frio, frio, frio, frio, frio. A sorte é que não venta é igual vento em Dublin. Legal, as crianças aqui no parque brincando de boa. se nada tivesse acontecendo e eu bati queixo, eles nossa! <risos> a gente tá agora numa feira, como se fosse um Mercadinho Central de São Paulo a feira municipal do Brasil onde tem as coisas todas orgânicas e. Os preços são super justos, super baratos. Eu vou mostrar para vocês. Não, não inventa. A gente acabou de encontrar uma barraquinha muito brasileira. Olha isso. Jaca, cana, olha a cana de açúcar. Perguntei para eles aonde que eles conseguiram essa jaca e a e a cana-de-açúcar e tal vem de Uganda, de uma, uma fazenda orgânica de Uganda. Pra quem gosta de bebidas, olha a variedade das famosas vodkas dinamarquesas. Yeah. Okay. Olha, que legal esse prédio, que muda de cor, do lado do Tivoli, amanhã a gente vai no Tivoli, eu quero mostrar ele de dentro pra vocês. <risos> gente, eu tô com muito medo! <risos> Olha o negócio da guerra aqui, tá quebrado aqui <risos> Olha a poça d'água que legal! <risos> Legal essa torre, não sei se vocês vão conseguir ver, mas são rabos de cachorro que estão formando esse bico, esse, essa ponta. Gente, esse povo é muito criativo. está dentro do Avalian que é tipo um museu da, da, do meio real, e essa aqui é a maquete daquela parte que vocês viram a troca dos guardas reais, é a maquete de exatamente a estrutura como é mantida lá. Imagina. Imagina como que não era guerra né, naquela época Como era assim, uma Como as pessoas viram mais de uma vida horrível que não mudou hoje, né? A tecnologia só ajuda a matar mais as pessoas Só ajuda não, mas ajuda muito E olha só <risos> O que que aconteceu é, é, é. Tá olha lá, olha o Sheldon meu Deus, não joga assim em mim! Não! Vocês estão conseguindo ver? <risos> olha! Nossa, minha lua! <risos> ah, olha as mesas, como que tá! Gente, eu tô muito feliz! Olha isso! Olha a minha roupa! Muita neve! Muita neve! Muita neve! Fala oi, Carol! Eu tô congelando! Olha isso Olha esse aqui. Olha esse aqui. Ah! Agora a gente tá aqui no Tivoli. Ainda tá muito frio apesar de ter parado de nevar. Mas a gente veio aqui à noite pra poder ver como que é as luzes e amanhã a gente volta de novo de dia. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui. Olha como é lindo o parque Tivoli.